é o princípio que a, gente, que a gente atua espiritualmente, sabe? Na Bíblia, por exemplo, nós temos todos esses evangelhos aí explicando a mesma verdade em níveis diferentes. É a mesma a mesma verdade. Agora, existe algo, é, vamos, vamos supor... Temos o sol aqui, temos as nuvens a geografia então o que acontece com esse monte de ensinamento que tem? Eu até coloquei esse texto aqui doutrinas várias e estranhas Então, no livro de Hebreus tá assim: ó. em Hebreus 13,9 lemos não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Bom, eu estava explicando aí sobre a Bíblia é o seguinte: a infinidade de ensinamentos que nós temos por aí, por que, que eles são tantos assim? Porque todos eles, né, todos eles, eles enxergam a coisa, né, em vez de enxergar do lado da luz ver do lago da sombra então vamos por aqui pra cima da nuvem está sempre ensolarado quem já andou de avião já, já teve essa experiência de sair num dia super temporal aí né, O avião cruza as nuvens, chega lá, nós olhamos para baixo e vemos um tapete de nuvem branquinha e o céu azulzinho com o sol brilhando tá? Então, a luz ela está sempre presente, a nuvem aparece e a pessoa pensa que está nublado. Bom, tem dois focos de é, estudo da verdade, ou dois pontos de análise. Não é? Nós ficamos analisando aqui, do lado da sombra, por que está nublado, por que não está nublado, por que, que tem hora que tem sol, por que, que tem hora que não tem Por que que no começo tinha sol, depois apareceu a nuvem Por que, que a nuvem apareceu Um vai explicar por que a nuvem apareceu, outro por que que a, a nuvem vai sumir, como fazer sumir a nuvem né? Então, daí que surgem infinitas denominações né? Parte da, da, da... eu vou pôr sombra, eu vou pôr nublado né? O estudo, o estudo é absoluto do universo, ele não parte de coisas mutáveis. É por isso que é absoluto, né? Isso aqui é mutável. A pessoa olha e fala, assim, hoje está de sol. Amanhã, para a previsão, amanhã está nublado. Hoje está chovendo. Essa transitoriedade do mundo não poderia nunca ser absoluta. Por isso que se chama que esse mundo é um mundo relativo E qualquer estudo deste mundo Mesmo que seja um estudo espiritual É um estudo relativo da verdade Então, qual é o ensinamento do Cristo? Ele vem mostrar o mundo absoluto Ou ele vem mostrar o relativo? O que cada um acha? Ou ele mostrar os dois? O que cada um acha? Teria sentido uma, uma mente divina vir revelar algo transitório? Tá? Então, é, eu nunca digo que, que todos os ensinamentos estão errados, só o absoluto que é certo. Estou te explicando aqui que todos eles têm a sua verdade, conforme o ponto de focalização. Só que eu, pessoalmente... Nunca me interessei por esses relativos porque não traduzem algo eterno. Inclusive a nossa identidade eterna. Né? Então, o absoluto, ele, ele relata o quê? Um universo no absoluto, que é focalizar a verdade de um ângulo absoluto imutável, é, universo este que inclui a todos nós né, de forma absoluta também. Alguém acha que poderia estar no universo absoluto vivendo uma vida relativa? Então, o que acontece na verdade? Existe algo absoluto funcionando? Né? Que a Bíblia chama de Deus? Onipotente, onisciente, onipresente e tudo mais. Funcionando de forma absoluta e imutável. Onde nós estamos? Dentro desse, dessa, dessa história toda. Nós estamos no relativo ou dentro desse Deus? Então vem a frase da Bíblia, né? São Paulo. Em Deus vivemos, nos movimentamos e temos o nosso ser. O que está Paulo revelando? De novo, o absoluto. Certo? Então, quando o ensinamento se aproxima do absoluto, ou ele trata só do absoluto, ele vai ser sempre igualzinho. A pessoa vai procurar 500 mil autores que forem explicar a verdade absoluta Ela pode ter um estilo diferente de colocar Mas a mensagem tem que ser idêntica, não pode mais ter ponto de vista de ninguém né? Porque senão não seria absoluto Então quando eu escrevo os textos, eu não coloco nada do ponto de vista pessoal meu Não tem sentido Mesmo porque todo mundo que fez isso no passado Arrependeu amargamente, está né? tudo no correndo do prejuízo, né? Eu não penso mais assim, eu não penso mais assado, né? Eu não devia ter escrito esse livro dessa maneira. Por que, que, é que a gente conserva a, a, na Bíblia, por exemplo? Isso é inclusive dá mais muita discussão na Bíblia, né? Que tem pessoas que falam que nós estamos contradizendo algo da Bíblia. Eles não entenderam que nós estamos pegando a, a, o absoluto da verdade né? ali. tal coisa, tem o relativo e o absoluto, é né? quando nós extraímos o absoluto. Não significa que o relativo, nós estejamos dizendo que seja mentira. É verdade relativa. É? Como eu disse, eu sempre me interessei pelo absoluto. Por quê? Porque eu não considero estudar a verdade como uma matéria acadêmica, como se fosse estudar geografia e história, algo temporal. Eu considero que um princípio espiritual que nós assimilemos, ele deve ser válido eternamente, inclusive mais importante, né? Já. E é aí que a coisa fica interessante. Por, por que, que nós tratamos do absoluto? Tá? Então vamos dar um exemplo do relativo. A pessoa chega no ensinamento a pessoa fala assim. Jesus disse na Bíblia que enquanto o homem não renascer, ele não terá o reino dos céus. É uma verdade relativa. Qual que é a verdade absoluta? Tá no Mateus 23 Não chameis de pai ninguém sobre a face da terra Já é o, o absoluto Então, Jesus sabia que era o absoluto Ele sabia o que, que ele era Ele era o ser absoluto É, né? O que, que é Jesus? É um ser absoluto O que, que ele sabia sobre nós? Que nós todos somos seres absolutos Não relativos Dentro desse absoluto total, né? Então, quando ele descobriu a verdade sobre ele, ele revelar a verdade sobre nós. Então, quando ele disse, vosso, meu pai, vosso pai, né? quer dizer, é, eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, ele pregou que o que é válido para ele, é válido para nós. Então, há pessoas que pensam, já, já vi pessoas falarem assim, quer dizer, que você acha que qualquer coisa um que está aí se dói igualzinho a Jesus Cristo? Porque ele parte do ponto de vista relativo. Daí que surge a discussão. Toda discussão, ela, ela flui de onde? Da pessoa que está com o ponto de vista. É O binóculo só pega duas dimensões. Ela não está enxergando onde ela está. Né? Então ela colocou lá um, um, uma lente que só pega um, um, uma, uma, aquele foco é, ridículo e limitado da mente humana e fica focalizando absoluto dentro disso. Não vai dar certo mesmo, não né? Então, é, vários ensinamentos Não é só isso que eu estou falando aí que eu, eu, falo, eu, eu nem falo mais em nome do ensinamento Porque não tem nome chama o absoluto e não tem nome Eu posso dar um nome para isso daí Ao nós darmos o, o absoluto Nós vamos chamar isso aí O caminho absoluto e formar, e formar um movimento Não adianta pôr nome Então eu não ponho nome nenhum Porque todos eles ensinam a mesma coisa Todos Então é o budismo, é a é a, é a Yoga, é o Bhagavad Gita, é o, a Bíblia nossa, né? essa Bíblia é, conhecida, é, todas as denominações, de qualquer maneira, de alguma forma está em, embutido isso aí, ó, vai chegar nessa palavra. Aí, né? Só que, como eu disse, como eles partem sempre da visão limitada do mundo, eles limitam a nossa existência atual. De sermos já esse absoluto Nós não vamos passar a ser o absoluto A partir de um instante Qualquer da existência Senão não seria absoluto a ideia Para que isso seja absoluto a Está sendo válido já Se não teria sentido Então como é que Jesus colocou isso na Bíblia? Ele colocou assim Hora virá Pois viram E agora é como é que pode ser um negócio desse, hein? Como é que hora virar e é agora é? Hora virar, precisa aqui né? Tá enxergando pelo relativo E agora é para quem tá enxergando o absoluto Em que amarás o Senhor teu Deus em espírito e em verdade O que significa isso? Não tem mais religião, denominação, é, não tem mais seita, não tem coisa nenhuma Porque só existe esse absoluto sendo considerado